não demorou muito e o pessoal já inventou uma nova forma de utilizar o destino infinito eu vejo muitas pessoas falando que parou de funcionar e voltou a funcionar hoje mesmo pela manhã uns fala que voltou hoje à tarde parece que tá voltando aos poucos o Claudio Sena do canal Uber do Cláudio Sena lá ele falou que conversou com o pessoal lá da Uber e o pessoal falou que era um bug temporário que provavelmente voltaria daqui algumas horas e alguns dias. Beleza. Vamos torcer que realmente seja um bug, que a Uber realmente tenha ciência de que esse é um recurso que os motoristas utilizam para trabalhar somente naquela área que eles querem trabalhar e que não seja algo, vamos se dizer, ilegal que cause banimento, porque de acordo com o que eu recebi relatos aí de alguns influenciadores, esse é um recurso que a Uber tem ciência, ele sabe que os motoristas utilizam desse recurso, mas como forma de segurança mesmo, eles deixam os motoristas utilizarem, então se o seu ainda não está funcionando igual o meu, que ainda não voltou, eu vou te ensinar esse novo método, que ele é um pouco mais difícil de se fazer, mas é o que dá para fazer hoje para você não torrar os seus destinos e trabalhar somente aonde você quer trabalhar. Então, bora lá? Então, bora lá. Eu vou mostrar para você como é que faz aqui na vertical esse novo modo de destino infinito. Vamos prestar te... Presta bastante atenção. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, lupinha, vai definir aqui para onde você quer ir, vai clicar aqui, ó, pode ver dois destinos, define o destino. Quando você clicar, você tem que vir aqui rapidamente, ó, Ó, abre aqui rapidamente onde está o destino, segura o botão, tá vendo? Segura o botão e espera tocar. Quando tocar, você vai apertar duas vezes em cima da tela, quando você dá uma olhadinha e vê que realmente vale a pena. É como se fosse o dedo de Deus, só que é o dedo do destino. Novo macete aí, para tentar cobrir essa falha aí que a Uber diz, que é um bug, mas não sei não, então a gente inventa outras formas de ativar esse destino infinito. Presta atenção, hein? Ó, tocou. Vamos supor que eu quero pegar essa corrida. Eu vou lá, solto e aperto duas vezes na tela. Ó. Pode ver, ó, destino removido, tá vendo? Ó? Destino foi removido. Pode ver aqui, ó, que o destino não tá mais aqui, ó. Ó, não tem destino definido. Você pode rodar tranquilamente nessa corrida e você vai ver que não vai consumir a quantidade de recursos que você tem para utilizar de destino pode colocar depois quando você finalizar aqui ó você pode colocar que vai estar os seus dois destinos normalzinho aqui beleza como você pode ver não é difícil de se fazer só é um pouco mais chato porque antigamente era dois botãozinho ali já era, agora você tem que ficar segurando e enche um pouco o saco. Mas aí, o seu recurso ainda não está funcionando? Eu quero saber a opinião de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que utilizam desse macete tá funcionando aí na cidade de vocês escreva aqui nos comentários juntamente com a cidade que você trabalha para a gente ter uma base aonde que não tá funcionando se voltou a funcionar escreve aqui porque a gente tendo essa base essas informações a gente consegue trazer conteúdos melhores para vocês beleza muito obrigado por ter assistido até aqui espero que esse vídeo tenha te ajudado se gostou do vídeo